Ele chega a cansar na prova cansa. em si ou no treino que você cansa na, e na prova é de boa? Na prova é tranquilo, porque são 10 são manobras, né? vamos dizer. Às vezes que a gente consegue fazer uma a mais ou uma menos. Na prova não cansa. Eu até costumo dizer com, com meus preparadores físicos ou terapeutas que eu preciso me preparar para o treino. O Isso. treino ele é muito mais desgastante, ele é muito mais maçante, é muito mais porrada que a gente toma do que a prova. Normalmente, a prova é o dia para se divertir. É, né? no treino eu, eu fico tomando porrada, tentando manobra nova... É, fico tentando executar da melhor forma Colocando um greve, fazendo alguma coisa diferente Na prova eu não vou colocar coisas Além do que eu não sei fazer Eu não vou ficar tentando uma manobra Eu vou colocar as manobras é, que é, eu na sei Na prova né? você não faz nada de novo né? é, exatamente. Não tem é, coelho da cartola pra não, tirar Se não você não, Se não, você não inventar. treinou, não <risos> é, faça Não faça que a probabilidade de cair é grande Você tendo uma queda a mais A pessoa que fez 10 manobras se você cair numa, você vai ter nove. Então a comparação vai ser diferente. Lógico, tem todo um critério técnico para analisar todas essas manobras. Mas você fica com uma manobra a menos, né? Eu vejo muito o Wake como a própria corrida, que é uma questão de percepção, que você tem que estar percebendo o seu corpo para executar as manobras, para perceber isso. Então você tem que desligar o pensamento a perceber o seu corpo para executar o negócio da melhor maneira. Exatamente, possível. a gente tem que perceber o nosso corpo, perceber as adversidades que estão ali, do mesmo jeito que quando você está correndo na chuva é diferente, quando você está Sim. correndo numa ladeira é diferente. Então essa é a percepção que eu tinha que ter. Se eu, se eu tiver correndo, se eu tiver um buraco na minha frente... Você tá que... pensando no quilômetro 42, Mas né, Eu vou Maratão, cair, no cair no buraco. cair no Eu tenho que passar daquele buraco. Por mais que seja um negócio simples, eu vou ter que só aumentar uma passada, Isso. É, um detalhezinho, é esse detalhe que foi, foi a comparação é exatamente essa.